Boa! Boa! Boa! Vai, chega aí Oh, vai! Oh, tá amigo! Oh, o que vai, não <coughs> é assim. oh, vai, vai? vai? Oh, <suss> como vai? Vai! vai? vai curva? Ai, pouco mamá é pera, tá vai Ai, me que dá a testa na vai letra? Você vai? Vai, Olha, tá, rainha, da Yala, sí, ah, não nada. Né? Agora, agora, me disse assim, não, não, me Sim, me <pelé> gosto <pelé> que quando Não, não são não tá mas sabe que me é, não no meu Sim, me ali tira você tem vai a minha aque lugar em turno yeah, sí, sí, sí, sí. uh? um, não? sim sim. se se você não, você não precisa, é isso não one size fit all. é só para mim, é só para a daqui mim coisas de mulher. coisas de mulher amor da minha perda. como abertura comigo, fábrica, nem nada. É o qual, como minuto estou de como não posso escolher um N mais madurado a quarto de síntese. a vida que um muchacho não dá, mas põe chance. Agora, daqui a pouco é para de síntese. Rita, perdão? Agora, vamos lá. Seguiremos ali. Seguiremos. Ai, gente. Você está vendo que você o está com o Ah, de que é O que é O que é é é não é então, tata, não, mãe, mere você quer de comer? Vai, não mano, de não, não cara de meio o água do meio do ali, lindas peças botar geléia. verdade vale não o água. botar geléia o É também o que? para o meu então, se eu falo e me me tem que falar o Deus do Saco, aquela coisa de Deus. E aqui me está pensando, Warren, é De é 3, nós que nós casar, Be baixo, vem, camache, não? Hum. quando se como uma família come na mesa? Ami abo um tu com lilia entou com mate. Bom. Que manda é neto embora me tanto. O que me sabe aqui de mal mais? Que de malo malvado se machuca aí. Não, mas a hora de ame abo lilia entou com mate. A hora nota nos quartos também vai querer. Você volta aqui de malo tinha ento o mate. Pera, deus me de que eu tenho começado a mim não amo último homem nem muita piadinha, pereza deus. Não, não, não. Eu tenho começado a mim não amo prometo só tá muita doninha cá, do deus me você não vê. Agora é só a gente. Bom? Aba para a porta, Jeffrey. Ah? Que dia, donde lugar está má? Tipo, abo para a minha. Se me este, se me este, se me este, má. Não toma as caixas, não está recogando as coisas. Pô. Jeffrey, você quer dizer uma imensa opinião comigo, não? Sim. Eu sou a minha, a casa da minha, mais me divorciar amanhã. Bom? Você quer dizer uns dois meses com a forma parecida. Não tem problema com a outra. A ver, me que para que se botar chefe trabalho para não não se o que você que você mim não ocupar, se eu trouxer assim, para não eu Eu a suplicar. convencer me para lugar burda aqui. coisa você para mim, você Não uma você Mas não para não para você você a minha ah, então, eu espero que você tenha dois para o dar um tintinho para você para para para me para um um o para para para um eu vou de dois de me um tempo para me para me sentir É para me sentir eu não me sentir eu não quero eu não quero me sentir relaxado. Antônio, eu eu não eu Tá, vou trabalhar na direita e não vai cair no canapá para ir para o babo. Bate a telefone toda a sua curva. Mate, pessoal. Eu quero omitir rações de missão no local que eu não estou a custo. O mama, não me segue, foi assunto privado de suína. Não mete. Tá, você é uma sandália, mal nome, sogra Mal nome. Bom, que mesmo? Acho que tem suegra Sim, sogra bom Sim, pelo mate, minha mama, sim ora. Máti, o mamaki. Não disse o que é bom. Sim. O semi da conta. O Máti, vá, você que passar também, não? Um problema, Máti, que tem com o Marco, não? Já foi de bye. Sim. Não tá ameaça, também não é sami. Ah, não tô ameaça. É um compromisso tá. Um problema, Máti. O Marco tem, aí o Jeffry. É bye. Sim. Bye, Jeffry. Que boda que era com na casa, burachela, boda uma feliz. Eu não vai fazer isso. não vai fazer isso. vai fazer isso. vai vai Oh, Não vai bomba, não tá no caminho não aqui. Ah. Como que é vai no não? era aqui não. Mas se tu uma isso só na manhã é chambo. E nem na Ah, tá. que Despeyote, malvado! Ah? Eh, é, eu é trezo, despeyote. Super malvado <laughs> do que tome! Mate, mate, mate. Ei, não, ei, pra Ah, si curva que era uma dosenzo, de não? Eu não com o nome. não a É lá eu porque vem me de medo, nem de frio, nem de caliente. Nem de vaca, muito menos o caca. Ai, sabe? Você oh? é louco? É que a mim estava sempre bobita não está de bacalha bacana, bebê. Daqui falta, vou. Estou falando gana, não vai tomar. É, me fora beba, é de bacalha. Come, sim, não está com, é de bacalha. Vou te envergüenza, vou esconder, vou cá. Vaquio, vaquio. É como bonito, mas se esconder, eu era de bacalha. me mim está assim. Ah? Essa bicicleta, não, saca-me, tá? Isso tenta que eu sou contente atrás. Por favor, está que problema, boti? fazem tá comendo a dar não não não não não eu não vou mané com alguém. Eu não o um homem e buscou a mulher. que a é por Drume, dentro do lugar. A você está com pôr na Depende de quem te pide. Passa ponta. Mas não estou onde ela A ver, camina ela topia. Se está com passou a olhar com essa jefe. Chegou um botão botão entrei no teatro. aí é, botão com um drólez aqui, fazer um homem para um sapato, para ver você pode entender. drólez para de de sim. A mim? sim, então botão para com ele botar a tem minha de drama. vai, vai, é, me -me -me. vai, vai, trua, vai, vai, vai, vai, vai, é vou o Paloli. Sim! Dijo. vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. como senhora, Eu não isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Daqui de <re negotiate> eu vou me traigo. Daqui de eu vou me traigo, pessoal. Vou te capaz andam. Eu e o eu me Ai, não! Não, não, não! Vem, é que vai! é não eu digo, não é um Você quer botar com a você não. para se não me eu Lili, cara santo, de tiqui não? Ah, Mas, amor, sali, papai, Vira aqui, isso sua. Bota vida em lugar, me insulta me mim, com milho, batene. me te mostrar me a dar me em e me em minha barriga. aqui, tá? Não. Eu em barriga, figurava-me-te meu barriga. me a Lili, mais nem meto pai, nem meto pai, me tá pra você respeitar a Mas Agora eu não me lavo na posição, de um Brook. Ah, tá me daqui desde que sigla eu até a gente Brook, mas tá não tá me se Agora Eu vou mirar tão atrás tá vamos ter tipo tanto tempo até tem menino me leva para botei tipo o da já que ela vai ter bruno me leva o Google para pegar um bruno que compreca kangrel menor cá ei é a minha grande a minha grande a nossa pai viu não então ele é supermaré que bebeu não então os dois são como é que são já bota não é que o nepo é Uhui, uhui. <risos> <risos> que homem, tá querendo bão com o mango, tá Assim, cada quatro metros. batendo é Ui, ui. Assim, não é brua aí, é me sabe, si me um suegro na é diabos, é, é, é me sabe, sim, sim si bom é sem muri. Diablo, eu não quero a que E é um a casa dele? E a casa dele? Então, a um E não tem Não, não E como? Não É, E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? de como? E como? E como? E a E como? Eu não E como? E como? E como? E como? E como? E não E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? E como? E Estamos sem tapas, mas com minha confiança, aqui uma uma que Ei, aqui, direita. o que é a aqui. louco. É planta de novo Porque não é queda. a Damas e Me apresentar na la dama de noite Não que não não e quando você é? E quando é? Sim, eu vou na minha cine e a sua mãe já fez. nossa. Será que com Sim, sim. Ela me suegra, me dá a minha Sim. Migara. De Sim. Mãe, A pessoa é do xofrona ah, que nós é xofrona que tá canando bem, tá canando casa para casa, yes. né? Tá, tá, um, ua, quando o cast tem problema, sim. ele vai nos isolar, tá parando uma ajudança. Sim, sim, sim. Não, ah, então agora, o arame se mim passando, eu vou com o aqui. Ah, é. só? não mas tá bom escuta que nasce naqui não direita. mas bem ainda só que tem o não não está a direita. não mas está o a a vida por sim sim sim sim uma um ano e meio em caí me <risos> si, si, Não, opi! Sim, também está nos nos próprios cas, não mate. A dom está vindo, também está contando a aqui. Sim, a minha bíblia tem caí minha suegra. Uhum. Sim. Um pouco suegra mate. Ah, boa. você, ah, você por não está para mim assim, nada. Não. não Ora, minha bíblia é bom com a me exame. Quero porque... costa assim, assim né? Mamigala, you foi trabalho para um sí. <risos> little é a com a little bit of a lomba, ah, me uh -huh. yendo, eu vou a a little bit a little a little bit a little a little bit of a little a little bit of a little a little bit of a little a little bit a a Uh -huh. E é uh -huh. yes, yes, yes. Tá nesse ponto é imitar essa divisa não querendo ser da mais minha mama ou minha mama mesmo. É isso a bunda, a a bunda. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. É Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. e à tarde, o me do trabalho, comigo comer tudo Me discorda, uh -huh. me não come também, aqui, e a da minha casa. na e um banho, do é Não? aqui, Não. Põe aqui dentro. Ai, não, Esse ai, sistema eu. que começa a bater com os dentes. Um Eletania é que a ler assim. Tá pedi tira, traga-me. Ai, O <risos> tá nada eu não Mas Marva... Marva, você não é <risos> como você me com ele, você <risos> assim, um mês? Não tá eu na mão de outro ender. Oh, Marva, vai, de como é que eu posso Guarda, você viva. Então você tem, mas tem hora que você nada, você é dentro do seu lugar. Ao custo próprio lugar. A não tem nada de vissava, o vai minha amiga. Não tem razão. Mas, o Jeff está com o A amiga querida é eu homem que vai lá da Jeff também. Alô, o Lili vai me ensinar sim! Ai, não. Mas o Jeff deve estar priminti priminti, então é tá cumprir. Ah, gosto de assim. si. Lela, a si. ah, não, é verdade, você, assustar, você Ei, ai, ui. não você. uma si, si, si. si. É você tá um isso. Oh, uh, uh. Si. Ei, Ei. Ah, é isso. É isso. É isso. É É isso. É isso. É É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. E pai? a mãe tá, tá. Sim, pai? Entre bonita, match E total. Se passou a mim né? a babai de amiga. Sim. Sim. Sim. sim, babai de Não se me roube de pai. para despesa hum. match Ai, não a é. Eu, vai. outro é. um Vou aproveitar com papoca com a com o assim na tela. Você está na boi então Você está assim assim na boi soegra. Você está assim Você boi está assim na boi soegra. Você está assim na que soegra. Você está assim é baixa mas a é da boa João trocou a para a tá cozinha eu me deixou guarda me guarda ah é morto ah tá não mas ainda mas compreendi de de de ai me dá Se na bica na já veleja já me dá lagame lenta foque ali sim para o mamãe doje Sinta tranquila hein, conversar que é aqui, sim. não é nada boss nada boss não mais, tá me enchido, mas é bom te amar sim não sim não, sim, sim. bota ser me bom dia minha A minha sabida e O que você quer fazer? Você a a a você é acumula assim, muito a homem automático. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer Eu não posso fazer nada. Eu não não É que é muito não <risos> é, é muito nada. Ó, Mati, que fazer nada. Eu é não <maria>